Olá povo do YouTube, aqui é o Pedro Paleta do Futuro em dizer pra vocês que eu gravei o Me Corrija usando o microfone do celular que ficou meio ruim porque ele pegou um monte de barulho lá de fora mas eu quero deixar a minha resposta inicial a cada pergunta é, no vídeo em vez de ficar respondendo de novo e de novo para ter uma resposta diferente e melhor porque perde um pouco da ideia do vídeo então me desculpem pelo barulho mas é o que eu posso fazer e agora... Levo vocês ao Pedro Paleta, do passado. Olá povo do YouTube, o Me Corrige sumiu por mais de um ano, mas não acabou, ele não morreu. Ele está de volta, como vocês podem ver no meu quadro. Vocês me perguntam alguma coisa, eu respondo essa alguma coisa, sem pesquisar. E vocês, me corrigem nos comentários. Esse é o nome do vídeo, então, temos que seguir as regras. Eu desenhei aqui um macaco, para não deixar o espaço muito vazio. As perguntas estão ali no meu monitor. Doni pergunta. Por que gostamos de sentir medo vendo filme ou jogando ou lendo livros de terror? Porque isso libera é, alguma coisa no cérebro. Não sei se é endorfina, se é serotonina, se é sei lá o que é Tem 30 mil substâncias, mas é a substância que te dá a sensação de, de emoção, de, de, de, de adrenalina, não sei. É uma dessas aí, mas essa, essa sensação... É boa para o seu cérebro então a gente acaba gostando disso eu não gosto de levar susto mas tem gente que gosta Ângelo ponto pergunta qual é o sentido da vida 42 Otávio média pergunta de onde você é eu nasci no Rio de Janeiro tem intenções de fazer um remaster do meio um re... tem intenções de fazer um remaster do meia- vida não tem coisa que a gente não mexe. Isso está no passado, foi feito em 2010 por um Pedro que nem existe mais. A gente tem que aceitar que as coisas são o que são, a nostalgia está lá, e não seria a mesma coisa se eu fizesse outro. E finalmente, por que quali, qualias, qualias, qualias são impossíveis de serem descritas linguisticamente? Não sei. Eu não sei o que são qualias. Não sei se você digitou errado ou certo, mas eu não posso pesquisar, né? Então é isso aí. Vitor Nogueira pergunta... Quimicamente falando para onde vai toda a energia desviada para o fio terra ela continua caminhando para sempre ela simplesmente para na terra eu não sei dizer com certeza mas uma coisa que eu sei dizer por exemplo na corrente alternada é que os elétrons estão sempre indo e voltando dentro do fio de um lugar onde tem mais potencial para um lugar onde tem menos potencial e vice-versa nesse caso a energia não fica na terra nem vai para a terra ela fica indo e voltando no caso de uma corrente direta, aí sim os elétrons estão saindo de um lugar e indo para outro. Se eles vão para a Terra e ficam na Terra, eu não sei. Mas é possível que eles saiam de um lugar de maior potencial, a bateria, por exemplo, e vão parar um lugar com menos potencial, a Terra. A fonte de onde vem os elétrons oxida e a Terra reduz... Eu não lembro, faz tempo que eu vi eletricidade. Edgar Smith pergunta Seria possível um objeto tridimensional ter três formas geométricas diferentes nas suas projeções? Um círculo, um quadrado e um triângulo? Talvez. Eu vou tentar. a resposta ainda é, talvez Mago dos Verbos pergunta Paleta de onde veio a vida? Do espaço GutoPF pergunta Em que categoria de memória entraria a nossa lembrança de músicas? Porque diferente de filmes ou matérias escolares Nós lembramos de letras e melodias com muito mais facilidade e por muito mais tempo Hum... É uma questão de... É uma questão de... É uma questão de.. É uma questão de ser marcante, sabe? Uma coisa, uma coisa diferente do. do... De uma coisa. Hum. Repetição. Acho que repetição é o ponto-chave aí. Você lembra da música porque ela. A própria música é repetitiva dentro dela mesma. Hum. E em cima disso você ouve a música várias vezes. Então você repete e repete e repete e fica. acaba lembrando, acaba martelando na sua cabeça aquela música que você não esquece. Ao contrário de matérias escolares. Por exemplo, que você vê uma vez na aula e não vem em casa. Ao contrário do que o professor manda você fazer. E finalmente Ryu Zakira Pulp pergunta: Em um mundo sem agricultura não haveriam cidades? Provavelmente. E sem cidades não haveriam mendigos? Assim, por definição, mendigos passaram a existir a partir do momento que DINHEIRO existiu. Dinheiro? Eu não sei se existiria sem cidades. Mas é bem provável que não. Então, eu diria que mendigos não existiriam sem cidades. E é isso aí. Eu passei, dei uma roladinha aqui no último Me Corrija 4 para pegar perguntas, respondi as que eu achei interessantes se eu pulei a sua, ela pode não ser interessante ou eu simplesmente não vi um dos dois. Mas é isso aí, pessoal. É, se inscrevam no vídeo, deem um like no canal e até a próxima.